Opa, beleza caras Sentiram minha falta? Tenho certeza que sim Bom, sabe o que houve? Depois do ano novo, que foi bem louco Eu fui prova Havaí, logo quando eu estava chegando, fui sequestrado por uns caciques muito loucos. Eles me levaram ao líder deles, e sabe quem era? Exatamente, o Norman, o nosso Norman. E ele me contou que também havia viajado para lá um tempinho atrás, e que também foi sequestrado, só que ele apresentou uma nova arte a eles. Eu já suspeitei que havia algo de errado, já que eu conheço bem o Norman, então os caras lá me mostraram uns pornôs, e logo eu saquei tudo. O Norman apresentou a pornografia a eles, e instantaneamente ele se tornou o líder barra rei deles. Aí eu meio que tive que deter uns malucos que invadiram lá, foi por causa de uma guerra com os malucões de outra ilha. Por sorte, eu estive lá para trazer a paz entre todos lá. Teve umas paradas bizarras com o rei dos outros malucões querendo comer o Norman, e o Norman mandando ele se fuder, foi bem tenso, mas tudo deu certo no final. Eu tentei trazer o Norman de volta, mas ele precisou ficar para comandar eles, já que eles estariam perdidos sem ele, e ele me disse que não sabe se voltará. Até que foi uma atitude nobre da parte dele. E os carinhas até me deram isso, disseram que eu posso voltar sempre que eu quiser, me nomearam até Dubit. Não sei bem o que é, mas parece ser algo legal. Espera um minutinho. Ah, filhos da puta. Deve ser excesso dos pornôs do Norman. Bom, eu estou aqui é para responder perguntas, então bora lá. Curtiram meu novo visual? Ano novo, máscara nova. Bom, eu vou pegar as perguntas do vídeo passado para responder, e como teve poucas perguntas, vou fazer um daqueles cois do Homem-Aranha, ou algum quiz lá que aparecer. Chazo da edição passando aqui para falar que infelizmente a gravação dos cois corrompeu e não tem como regravar, já que vai perder a naturalidade do vídeo original. Sinto muito, caras. Mas o vídeo já ficou bem legal sem os quizzes, vamos voltar pro vídeo. Então vou começar aqui pelo mais importante, os comentários de vocês. O que? Eu sou o cuzão mas nem tanto. Vamos começar pro meu querido Fruit Loops. Ele pergunta. Você acha que um novo aranha verso vai ser uma chance pro Iron Boy se redimir? Ou será só uma estratégia para conseguir dinheiro? Olha, mano. O Iron Boy inteiro é uma estratégia para ganhar dinheiro Ele é feito para agradar molecada que força os pais a comprar bonecas pra eles E não para os fãs iguais nós Já a trilogia é o oposto Ela é feita de fã pra fã Afinal, o Sam ama o Aranha desde moleque Então acho difícil ele se redimir Seja nesse ou em algum filme futuro Mas respondendo a sua pergunta Acho que vai ser jogada de marketing Talvez nem tenha Spider-Verse Bom, a próxima pergunta é do Spider-Man E ele pergunta Quando você vai mostrar seu rosto gay? Nunca, porque meu rosto é machão, igual eu Agora o Juregu Óbvio, o Verde ele me perguntou, seu youtuber favorito? Claramente sou eu, o pior youtuber do mundo. Obviamente eu também, assim como é óbvio que você é o ogro verde. Bom, brincadeiras à parte, meu youtuber favorito sempre foi o Supremão, mas eu também gosto bastante do Piu Daipan, do Pipoca e Nankin, e até do próprio Norman mesmo, já o pior youtuber do mundo, sou eu mesmo. Agora o Vitão comedor de casadas, ele mandou duas. A primeira foi Cu, e eu te respondo, Clan. Porra, Vitão racismando aqui Vitão. Caralho Vitão. Aí você me fode pra caralho, porra. Puta que pariu. Reclamaram do vídeo do conto, dizendo que não falei palavrão e não fui ofensivo e os caralho, Vitão já me ajudou aí a me reerguer como o famoso Araquí de Boca Suja do Youtube aqui. Valeu Vitão. E por favor, não coma minha casada. A segunda pergunta dele foi. Algum dia pretende mostrar o seu rosto? Se a sua resposta for não, vai se fuder. Vai você Vitão. Oh caralho, não posso ofender o maior comedor de casadas da galáxia, se não fudeu pra mim. Vitão desculpa. E respondendo, não pretendo mostrar não, pelo menos por enquanto. Eu gosto de viver a vida dupla de Shazovski e Peter Parker, é como ser o próprio Homem-Aranha. Sabe, por debaixo da máscara tem ó, entre aspas, muitas aspas, frágil Peter Parker, mas ao colocar uma máscara, se torna o maior e mais poderoso herói da Marvel, e eu não estou exagerando. Agora tem um maluco aqui que veio me fazer uma proposta generosa. O Kira Brasileiro. E ele disse, Então você é aquele que todos chamam de Shazankarai? Não, eu sou aquele que todos chamam de gostosão ou espetacular, só não me chama de meu amor, viu? Mas também pode me chamar de Shazankarai. Vejo que você está ficando cada vez mais famoso a cada vídeo E já até começaram a te chamar de herói É claro, eu sou o herói que vai salvar o mundo da terrível Disney Sabe, eu também sou considerado um herói por muitos Problema é seu Mas não estou satisfeito em ser chamado de herói Eu quero ser o deus desse mundo cruel e sujo Em qual as pessoas falam que o Tom Holland é o melhor homem-aranha de todos Foi mal cara, mas só existe lugar para um deus E esse deus é o San Remy Mas não se preocupe, meu amigo Aranudo Eu não vim aqui para te parar de crescer Que bom, porque eu quero que ele cresça mesmo 5 centímetros é muito pouco para mim eu vim fazer uma proposta generosa. Me chame quando quiser conversar sobre ela. Sei qual é, a sua. O nome é Bjoates, pode mandar a caneta nele. Bom, como eu já havia dito antes, infelizmente a gravação corrompeu, então eu peço por favorzinho que deixem mais perguntas legais aí nos comentários, porque eu adoro fazer esse tipo de vídeo, e acredito que vocês também curtem. Então pergunta qualquer coisa, tipo minha opinião sobre determinado assunto do aranha, ou só me chama de viado igual o Vitão faz o tempo todo. Bom, vocês conhecem a hashtag, espero mesmo que tenha curtido esse vídeo, e até a próxima, acredite, desta vez não demorarei tanto quanto a última vez. Ciao.